As pessoas estão em dúvida se o desdobramento lotofácil milionário é bom mesmo. Bom pessoal, se você me conhece, você sabe que eu sou bem sincero e vou falar a verdade aqui. Doa quem doer. Eu pesquisei bastante sobre esse produto e resolvi fazer esse vídeo aqui para você ficar sabendo de todos os detalhes é, antes de você comprar, porque eu não gosto de comprar alguma coisa sem saber os detalhes, porque eu não gosto de correr risco e também de ser enganado por um, algum golpista que tem por aí pela internet, e creio também que você não gosta de ser enganado, pessoal, mas não se preocupe, fique tranquilo, pois nesse vídeo irei esclarecer todas as suas dúvidas aqui detalhadamente, se esse método aí, o desdobramento lotofácil milionário, vale a pena mesmo. Quero também te contar em detalhe se compensa você está investindo seu dinheiro e se o desdobramento lotofácil milionário é confiável de verdade. Portanto, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final. Veja até o final, pessoal, para você não se arrepender. Antes de falar como funciona o desdobramento lotofácil milionária, quero deixar bem claro aqui que não se trata de uma planilha. Você vai receber login e senha no seu e-mail para você acessar o sistema. O acesso é vitalício. O desdobramento do Lotofácil Milionária você pode usar ele no seu computador ou no celular. E também, pessoal, dentro do sistema você vai encontrar é, lá no, na área de bônus lá, uma aula que vai te ensinar a analisar os desenhos da Lotofácil e fazer a escolha certa. Você vai seguir um passo a passo bem simples. O sistema conta com uma tecnologia de inteligência artificial que vai gerar. 13 jogos de lotofácil, com números de alta probabilidade de acerto. Pessoal, vou deixar aqui, é, antes de mais nada, o link oficial do sistema na descrição do vídeo, para você estar fazendo parte desse sistema, que foi feito para você ter ganhos recorrentes com a lotofácil. Aí, debaixo do vídeo, no primeiro comentário fixo, está o link oficial. Então, como funciona a metodologia? Pessoal, funciona assim. É preciso você acertar apenas 3 números, 3 dezenas para garantir para garantir 14 pontos e ganhar na lotofácil. Vale destacar que existe garantia do resultado com esse sistema inteligência. Se você não acertar os 14 pontos, as três dezenas, o desenvolvedor ele devolve todo o seu dinheiro de volta, porque o criador ele proporciona resultado de forma mais rápida do que se você tivesse que aprender sozinho ou ficar procurando milagres na internet o treinamento é para todos inclusive iniciantes que desejam resultados rápidos e eficazes. e o conteúdo é bem didático pode ficar tranquilo e sequencial ele foi feito para evitar que você se perca no caminho aí você pergunta como posso confiar que o sistema funciona olha só o criador confia tanto no sistema que ele devolve todo o seu dinheiro de volta caso não acerte os 14 pontos ao acertar três três números dentro das três de, é, dentro das três dezenas selecionadas basta enviar uma mensagem através da página de suporte dentro do sistema como receber o produto logo após o pagamento você recebe automaticamente um e-mail com sua senha para acessar o sistema funciona no celular sim funciona no celular computador e tablet posso utilizar o sistema para sempre sim o sistema é vitalício você pode usar quantas vezes você quiser sem limite sem nenhuma restrição o pagamento é seguro sim tanto o pagamento quanto a compra são seguros pois os dados são criptografados. o pagamento é processado pela maior plataforma de produtos digitais do Brasil Bom pessoal, o link para você entrar e utilizar o sistema e mudar a sua vida está logo abaixo do vídeo. Pessoal, valeu aí por ter acompanhado esse review e até o próximo vídeo. Valeu pessoal.